Fala aí, guerreiros e guerreiras, soldado aqui, novamente trazendo mais um vídeo para vocês. Rapaziada, tô falando um pouquinho devagar, porque eu acabei de pedir um pós-operatório, né? Ainda estou, né? Aqui os quatro dentes do siso de trás, então tem que devagarzinho, né? <risos> para não, não fazer caquinha. E trazendo mais um vídeo para vocês roletando na nova caixa né vamos dizer assim nova entre aspas né na caixa festiva rapaziada que ela veio aí um tempo atrás de evento tá você lembra lá que teve o um evento da da cyborg lá né e então e agora que deu de dias né deu a cópia a cyborg a pá de dias e agora eles trouxeram né como sempre tudo volta tudo voltará né? no Crossfire. eles trouxeram de dia. então Vamos aqui roletar trintinha, vamos roletar trintinha aqui, vem que vem, vem neném, vem que eu tô boneco também. Lembrando rapaziada, que zp rápido, fácil, cada hora, sem demora, sem complicação. O link vai estar tá aqui na descrição, é o nosso parceiro e amigo Zé louco. Lembrando que toda vez que você compra zp lá no Zé, você está nos ajudando, está ajudando o Zé, está ajudando o canal. Tá, então eu queria agradecer a rapaziada que compareceu lá essa semana, é, esse começo do mês aí, e você também que vai comparecer lá. Primeiro link tá aqui, primeiro contato da descrição. Chega lá com o Zé e fala: Zé, vim comprar pelo soldado aí, vim comprar aqueles EP premiado, tá, porque você está dando condição da gente continuar o roletão. Tá, então obrigado, você que comprou lá com o Zé, você que fez aquele pique, fez aquela transferência, fez aquele depósito bancário. Muito obrigado por ter dado essa força aí para nós, tá bom? no lá, tá? Toda vez que você for comprar, fazer aquele pixel, fazer aquela transferência, vai lá no Zé que você vai estar tá nos ajudando, tá bom? E ajudando também uh, o trabalho local, né? O comércio local que é muito importante, tá bom? Vamos lá! Vem que vem! Vem neném! Cara, essa é uma caixa... Olha, ela quer vir. Agora ela vem, vem danada. Vem que vem. Vem, neném! Nossa, ela é pode vir. Essa é uma das poucas caixas, rapaziada, que. Valem a pena. Porque ela tem três armas: né? Tem uma arma principal, que é a ciborgue. cyborgzinha, pancante. Tem a arma secundária, que é a cop. Né? E tem uma arma. Da terceira arma, né? Que é uma arma branca, uma faca. Então você vai fazer o um kit pancante, nego. Você vai fazer o um kit gorduroso. Caraca, mané, Vem que tem. Vamos, vamos que é o Zé. Vamos que é premiado, hein. Começa a falar muito, começa a formigar aqui, velho. É feito da anestesia. Vem que eu tô ficando com medo. Cadê esse borg do veio? Eu queria muito. Ganhar a ciborguinha, porque nessa CC que eu estou roletando não tem, então. Leite, ajuda nós! Ajuda nós! Vem que eu tô boneco! Vem que eu tô neném! Vem que eu tô ficando com medo! Vom, vai dois automático? Eu tô sentindo, hein? Tô sentindo que eu vou ganhar! Eu vou! Ganhar! A ciborguinha! Vamos! Vem! Vem que tem. Vem, neném. Vem que eu quero a copia de mim. Não foi a Cyborg? Não foi a Cyborg? Mas foi a copy. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Vamos lá. Vamos buscar da Cyborg. Vem que ela vem. Vem que ela tem. Vem que vem. Vamos. Vem. Por que tem que comprar no Zé? Porque o Zé é premiado. O Zé é premiado, meu parceiro. O é, é premiado, chega lá correndo, Zé, aquele aquele pix. <risos> Quer aquele Zé dizer premiado, vamos lá, corre no Zé, meu parceiro. Corre. Corre que é premiado. Vamos. ver que teve a ciborguinha, a cibor... Não, se fechar a ah, se fechar esse ciborguinha, meu parceiro. Se vir a ciborguinha. Tem que ver a ciborguinha, vai. Eu tô ficando com medo. A cyborg não veio. É a última, vem que tem. <risos> tá bom, não veio. Não veio a cyborg, mas vamos cair. Captura da cyborg. Vamos lá. Dois hits. Dois hits, dois hits. Dois hits, tá bom. A pazinha e a cop. Vamos transferir aqui. Calma aí, cara. Rapaz, a, a cop. Vamos lá, ver que tem, vamos no baú, baú, baú da felicidade, deixa eu tirar aqui, vamos testar, né, vamos como, testar, mostrar aqui pra vocês, fazer aquele, ué, fazer aquele, aquele test drive, copizinha pancão, ah, é ruim que essa copa tá, tem 4 balas, mas tá bom, tá ruim, mas tá bom, né, coloca a RGNB aqui, vamos lá, vamos testar copes obs a copzeira. vamos testar a copzeira. que estou ficando com medo é boneco de gelo por isso que é importante rapaziada chega lá no Zé por quê? porque é o Zé foi o Zé ah, você já conhece né a copieira padrão Sabe que a Copzinha e a pazobis. Só faltou a Cyborg, mano. Caraca, aí. O boot tá mil graus, mano. O boot tá mil graus, mano. Eu não manjo o boot de copos. A hora pra quem gosta da rank, né? Os mano, os mano dedo frouxo. Então é isso, rapaziada, espero que vocês tenham gostado, não esqueça de deixar aquele like, comenta aqui, você roletou, você vai roletar, e aí, a gente tenta pegar esse Borg, comenta aí, tá, lembrando, Zepr, é rápido, fácil, com qualidade, chega lá no Zé, pra dar aquela força aí, pra ajudar a gente a continuar a trazer o vídeo roletando pra vocês, tá bom? E muito obrigado a todo mundo que comprou lá no Zé, essa semana, valeu, muito obrigado! Fiquem com Deus, um grande abraço, até o próximo vídeo.